Fala galera, beleza? Eu estou andando aqui com mais um vídeo. Dessa vez é a galera tá tendo para vocês mais um documentário. We don't need a destination. Let's go where the river has taken us. Mm -hmm. Over fields and through the country. Letting go of everything but us. Mm -hmm. Oh. Eu cheguei da viagem, rapaziada. Basicamente, já tava emendando pra um outro final de semana ali com meu amigo, tá ligado? E já tinha planejado ali. a gente já tinha, já tava planejando, ah, vai, não vai, vai, não vai pra ir pra casa de praia, tá ligado? Porque a gente sempre tem esse pique aí de ir lá pra cá de praia, aproveitar o máximo do final de semana ou do feriado, tá ligado? E lá é um lugar ótimo pra você aproveitar, porque tem vários tipos de coisas pra você fazer, tá ligado? Se você quer um bagulho mais de boa e ficar em casa, você consegue ficar em casa ali de, de boa, tranquilo, que ninguém enche, sabe, tá ligado? Porque não é uma cidade muito movimentada ainda, mas no futuro próximo pode ser que isso seja movimentada, tá ligado? Mas no verão ali, mano, é muito movimentado tipo, é trânsito trânsito pra tudo, que carro buzinando. Uma loucura total, tá ligado? Até que esse ano ali tava mais tranquilo, tá ligado? Achei que ia estar tá mais, mais movimentado, mas não, mano. Foi até que de boa, tá ligado? Mais no carnaval do que o ano novo, tá ligado? Esse ano novo, verão assim tava bem tranquilo. I don't even know where to begin Two fights I've lost Every single shot I've taken a Planejaram várias coisas, tá ligado? A gente tinha planejado fazer um monte de coisas. Até agora não, não lembro direito, tá ligado? Porque a gente ficou tanto tempo planejando que acabou não dando certo nossas, nossas, o nosso planejamento, tá ligado? Eu acabei ficando gripado na sexta-feira. Quer dizer, eu iniciei uma gripe na sexta-feira, não tomei cuidado, tá ligado? Porque eu meio que senti uma leve dor no corpo, tá ligado? Então falei, ah, vou ignorar porque deve ser um, um resfriado, alguma coisa assim. E tomei um remédio e fui dormir, tá ligado, mano? Quando eu acordei sábado, rapaziada, tá acordei destruído, tá ligado, mano? Tá ligado? Quando você faz um monte de coisa em excesso, você tipo, levanta, tenta levantar da cama, mas não consegue. É, levantar porque seu corpo tá tão cansado, tua mente tá tão cansada você não consegue levantar, tá, Foi isso que eu... well, She said Andy, you're better than your past. No Cross outro dia rapaziada eu acordei tá ligado, eu acordei mais ou menos Acordei meio Meu meio solonento por causa dos remédios Então mas mesmo assim eu acordei de manhã fui na praia com meu pai Minha mãe o Duque e o meu amigo tá ligado, a gente foi dar um homem na praia. É, levei a câmera, mas não filmei nada específico, tá ligado? Só levei a câmera por caso se viesse uma imagem muito da hora eu filmava. Tá, e de tarde a gente foi lá pra quatro ilhas rapaziada. Mano, é, quatro ilhas é uma praia muito da hora, só que. É uma praia mais pra, pra local, tá ligado? Local, pra quem não conhece a palavra local, é pra quem mora dentro do, do bairro ou da cidade específica que minha a praia, tá ligado? Então se você não tomar cuidado, você pode acabar a, a, apanhando, tá ligado? Geralmente é quando você não respeita o, o local em si, tá ligado? Você pode acabar apanhando. Se você respeita, tá tudo na ordem da praia ali, tudo isso aí. E essa praia local é bem da hora, rapaziada, porque é uma praia meio deserta e meio que não é deserta, tá ligado? No inverno. No verão vai bastante gente. É, é, bastante argentino vai pra ali, tá ligado? Essas praias aí. É, mais deserta, que é uma praia mais reservada. É, mais meio que tipo reservada que eu tive, é mais turista que fica na Ponzada e vai para a praia tá ligado? mais ou menos e, e tem o local também e quatro meses é da hora porque é uma praia tipo média tem onda tem o que você precisar ali tem para você fazer tá ligado tem academia também tem bagulho para você comprar um, meca, um mercadinho para você comprar. Tem umas casas muito da hora também, mano, que eu já fui explorar, explorar ali com meu outro amigo, tá ligado? Eles são umas mansões gigantes, mano, na moral. Parece que não tem fim aquelas mansões. E, rapaziada, as ondas lá, mano, são muito da hora. Elas são em formato de tubo, tá ligado? Quando o formato de tubo é uma das melhores ondas pra se pegar, mas é, dá aquele estilo ali do tubo de quatro dias não é, tão, não é tão grande, tá ligado, então é mais pra quem usa, é mais para quem surfa de bode, tá ligado, consegue pegar essas, essas, esses tubinhos, a não ser que tenha um tempo bom, assim, é... a não ser que tenha um tempo bom ali que a luz esteja um pouco maior, tá ligado, e, e nesse, nesse não semana ali, nesse vereadão aí, eu tava planejando em surfar, tá ligado? Mas já acabou não dando certo por conta do mar e por conta do gripeio, né? Então as duas coisas não misturaram né? muito bem e não deu muito certo pra eu surfar. E eu tô naquela, naquela ansiedade, tá ligado? De querer surfar e querer pegar uma onda. Como eu disse, é, no inverno aqui no... Em Santa Catarina é muito frio, tá ligado? tipo E a água já é gelada no verão, tá ligado? Imagina no inverno. Apesar de eu tocar roupa de borracha, mas tipo, não vai mudar muita coisa, tá ligado? Porque a mão e o pé e a cabeça ainda estão livres. tá ligado? Então, a única coisa que tá intacta aqui é minha, meu corpo e minha, minha coxa, tá ligado? E o, resto, o resto se dane, tá ligado? Basicamente. Foi o um final de semana da hora, tá ligado? Foi um final de semana mais tranquilo, deu pra relaxar a mente, tá ligado? É, sair um pouco da cidade pra ir um pouco mais... Lugar mais calmo é bom às vezes, tá ligado? Eu gosto bastante. Assim, porque a cidade é um bagulho que você tá toda hora... Cabeça agitada, querendo dinheiro, querendo bagulho lá, querendo bagulho aqui... Querendo comprar não sei o que lá, comprar o que, aí quebra carro, arruma carro... E você vai pra um negócio desse e, tipo, tua mente esvazia, tá ligado? Basicamente, todos os seus problemas, todas as coisas que você eu, é, estava na cidade foram jogadas um fora, tá ligado? Basicamente isso. Mas não por, é, metaforicamente, tá ligado? Você meio é que se, se, se supõe que tenha sido tudo resolvido, mas não foi. É também um pouco você pensar nisso, né rapaziada, tipo, é... eu nunca sei direito, tá ligado, eu basicamente gostaria de morar num lugar mais tranquilo, tá ligado, porque eu penso assim, quando eu, minha cabeça e meu corpo estão tranquilo, eu penso melhor nos vídeos, tá ligado, eu consigo pensar, planejar, ver o que eu vou filmar, já visualizar o que eu vou filmar amanhã, Quero visualizar que eu vou filmar amanhã, depois da manhã. Já qual tem que vai nessa ordem aqui, ou tem que vai na próxima ordem, tá ligado? Eu já consigo ter um planejamento. Já é quando eu tô agitado, não, mano. Quando eu tô agitado, eu não consigo pensar direito. Então eu tenho que fazer uma forma de eu ficar calmo num lugar agitado, tá ligado? E geralmente outro não consegue porque. O fluxo tá ali, tá ligado? Quando o fluxo tá ali, você basicamente segue o fluxo. Admit, my mom gave me and dad said stay away from that boy. He is bound for trouble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 Ficar um pouco mais calmo né? aqui no Balneário, tá ligado? Tipo, desde o ano passado eu era mais editado, tá ligado? Acho que esse ano aí era uma bela... Tipo, de novembro pra cá, de uma bela mudada, tá ligado? Tipo... Tô bem mais calmo com as coisas, tá ligado? Eu tô... Principalmente as partes dos vídeos, tá ligado? Eu não tô fazendo mais os vídeos. A não ser que dá uma crise e eu fico sem vídeo por uma semana, tá ligado? Aí eu tenho que dar um jeito de, de planejar um vídeo, tá ligado? Então. Mas isso geralmente não acontece, né? Então eu sempre tô planejando e pensando no próximo vídeo que eu vou fazer. E é isso aí, rapaziada. Mano, eu tô sem meu PC, tá ligado, rapaziada? Meu PC explodiu do nada, não sei o que aconteceu. Eu cheguei na segunda-feira e liguei ele de boa, tava parecendo tudo de boa. Aí beleza, mano, eu fiquei de ressaca, tá ligado, por causa da gripe, por causa dos bagulho, e emérides em si, e fui ligar ele agora. É, foi quarta-feira. Agora fui ligar ele. Não ligava mais, mano. O bagulho não ligou mais. Mandei pro conserto, Mandei lá pra, pro cara arrumar lá pra mim. E vamos ver o que, que dá. Isso aí, rapaziada. Esse foi o final de semana aí, meu final de semana. Ah, se você gostou, deixa o seu like aí. Mais um documentário no ar aí, mano. Mano, eu tô achando muito da hora que o documentário tá dando muito certo. Tá ligado? O último vídeo aí bateu mil visualizações. Uma felizão, mano, porque tava num momento de crise ali, tá ligado? Tava me esperando da gripe e não tinha nenhuma imagem pra fazer, tá ligado? Nenhum documentário pra fazer, então praticamente ajudou bastante aí a galera que assistiu o vídeo. E fico muito contente que a rapaziada tá curtindo, tá ligado? Porque é um bagulho que eu gosto, eu realmente gosto, tá ligado? É um bagulho que eu passo forçado tá ligado? Então é um bagulho que eu gosto. Eu não gosto de fazer as coisas forçadas, tá ligado? Eu acho que tudo... Naturalmente fica melhor, tá ligado? Mas agora eu vou vazar, hein, rapaziada? Deixa o like aí, se inscreve no canal e fui!